Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Criando Zero Vou trazer uma dica valiosíssima de um erro muito recorrente que acontece em malhas que contêm lacinhos, zippers, bolsos, metais, argolas, correntes como aconteceu comigo, já aproveitei para gravar esse vídeo para que vocês também possam resolver o problema de vocês. Eu criei essa roupa aqui para a festa junina, né? São João agora em junho. E teve um probleminha no lacinho que eu só fui perceber depois de texturizar e quando eu coloquei o zoom. Quando eu criei ela já era muito tarde e acabou com um erro horrível aqui no laço. Vou colocar ela para parar um pouquinho. para mostrar mas antes de começar com essa dica maravilhosa peço para você que não é inscrito se inscreva aí no canal ative o sininho das notificações para sempre ser notificado quando vem um vídeo novo e compartilhe para os amigos na rede social porque esse projeto aqui no YouTube é totalmente grátis. nós temos também a área de assinantes pela Hotmart área VIP onde eu coloco vários e vários tutoriais diferentes com dicas mais avançadas por um valor bimestral que ajuda o canal a se manter ainda ativo e ganha muitos brindes por lá também. O link vai estar na descrição para você conhecer esse novo projeto. Então vamos lá, se eu colocar o zoom um pouquinho próximo, aqui parece que ele está perfeitamente bem, mas quando eu coloco o zoom no lacinho, eu vejo que ele deformou. E isso acontece muito com laços na região da divisão do seio argolas, objetos, zíperes, então, nossa, é o terror. Então, eu vou mostrar como que você vai resolver esse problema lá no Blender, tá bom? Lembrando que eu tô usando o Blender 2.83 e para fazer o rig dessa roupa eu usei o Bento Buddy, tá? Aqui no Blender eu tô com a minha roupa no corpo da Signature. Eu vou tirar um pouquinho a armadura que eu converti para o Bento Buddy, porque eu só tô usando ele agora, tá? Mas também é a mesma coisa para fazer com o avastar. Eu quero deixar bem claro isso. Eu reforço sempre, porque o weight pint do blender não é do avastar. O weight pint do, do blender não é do Bento Bunny, ele é do Blender. Então, qualquer coisa que eu fizer usando a ferramenta aqui, ó. Vou selecionar a roupa. Aqui, 8-Pint, no Blender, modo 8-Pint. Não tem nada a ver com o Avastar e não tem nada a ver com o Bento Buddy. Então, você tem que fazer isso para qualquer add-on que você estiver usando com transferência de peso, tá bom? A única coisa que o Avastar faz e que o Bento Buddy faz é te ajuda nas configurações de transferir o peso configurado para o SL, só. Ele não é o dono do Weight pint do Blender, ok? Eu vou colocar aqui em modo Weight pint para vocês verem. E o problema de tudo que a gente coloca aqui no meio do peitoral, tanto masculino como feminino, começar a deformar é exatamente isso daqui. Quando você pega ele aqui, o original... Ele não vem com aquele smooth entre o seio, ok? Vou esconder o osso e vou voltar aqui, ele parte. Se eu clicar aqui no osso do, do tórax, do seio, eu posso ver que aqui, olha, ele tá totalmente sem suavização, tá totalmente ruim, tá vendo? Ó? Eu não, não suavizei, o que, que é suavizar? É usar o smooth, tá? No left pack também, ó, ele tá totalmente duro aqui, ó, cortou aqui no meio, e do outro no, no high pack também, cortou aqui no meio. Isso daqui eu tenho que suavizar pra não ficar duro aqui e não juntar as partes, porque é isso que faz essas partes se juntarem. Exatamente como tá aqui, ó, elas se juntam entre uma e outra por falta de smooth, por falta de retirar o peso, ok? Então, para começar, eu vou clicar aqui no peito, tá? E vou, Ctrl Z, clicar aqui no peito. Eu vou vir aqui no 283, para você entrar no Eight Pint, é normal, igual Eight Pint, só que aí tem uma diferença, ele não fica mais aqui, aquela tabelona na, na, nessa lateral. Para você ver eu, tudo, você vem aqui em Tools, tá? Para abrir essa janela é a letra N de navio. Aí você vê os brush aqui. E nesse lado aqui você vê algumas ferramentas. Como aquelas que ficavam aqui embaixo. Que seria a seleção de máscara, seleção de vértices, entendeu? Máscara, vértices e os brushes. Eu vou tirar, eu vou deixar na seleção normal. O meu ficou invisível as partes porque é o que tá invisível em modo edição, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é clicar nessa gota, que é o blur. Vou deixar do jeito que está. É, e vou pintar um pouquinho. Eu vou até aproximar para você ver o que ele faz. Ó, nessa área que tá meio craquelada, eu vou suavizar toda o encontro de cor. De cor, não é sair pintando que nem doido, não, tá? Ó, todo encontro de cor. Aqui, encontrou o verde, amarelo e laranja. Eu vou. Faz o um encontro de cor, suavizar para não quebrar o mesh na movimentação do AV dentro do jogo. É pouco, não é muito, não é sair pintando que nem um desesperado não, tá? Feito isso, você vai clicar agora no seio direito, tá? E você vai simplesmente suavizar esse meio aqui. Vai clicar no left pack e vai suavizar. Ok? Fez isso, você vai voltar ao modo seu objeto, vai entrar em modo edição de novo. Eu vou ativar aqui para você ver o que, que eu fiz, tá? O que, que você vai fazer? Você vai deixar apenas o laço visível em modo objeto e selecionado. Porque depois que você entrar em modo 8, para ativar a seleção de vértices, só ele que vai iluminar, tá? Então, eu vou esconder, eu não preciso esconder a roupa inteira. Eu clico no vértice do top LH. Pronto, escondi o top da frente, tá? Frente e verso, escondi. Agora eu vou vir no lacinho, L, L, L em todas as partes do lacinho. Pronto, iluminei o lacinho. Ele tá selecionado, eu vou deixar ele selecionado. E a parte que ele está anexado transparente. Se for uma argola aqui, é a mesma coisa. Você esconde a parte da roupa onde a argola está sobrepondo ela, está anexada nela e deixa apenas a argola ou deixa apenas a corrente. Entendeu? Agora você vai vir aqui, entrar em 8Pint. Perceba que voltou a parte do top, mas não tem problema. Aqui em cima, seleção de vértices. Você vai clicar nele. Se você tá usando o Blender 2.79 79, a letra V de vaca. Ou se não, aqui embaixo é o mesmo tipo de quadradinho, tá? É o quadrado com o vértice selecionado. Aqui embaixo é só você clicar nele. E ele vai fazer a mesma função. Só muda a posição da ferramenta, tá, pessoal? Com ele ativo, eu vou vir aqui em Tools. Vou ativar, lembre-se, 279 é desse lado esquerdo aqui, tá? No Intuos do 8 paint E eu vou entrar, vou clicar aqui nesse brush em 283, tá? Vou clicar aqui e vou pegar o brush mix. porque Eu gosto de usar o brush draw, mas aqui o brush draw é um pouquinho difícil de você encontrar, tá? No 283. Então, eu vou usar um mix. Você do 2,79 pode usar o Draw, que eu acho muito melhor. Isso é opinião minha. Vou reduzir aqui em 8, tá 1, um, eu vou tirar, vou colocar influência 0. Vou clicar no Left Pack. E aonde é tá verde só aqui na pontinha, não é no laço inteiro. Porque se você tirar tudo, ele vai ficar solto na tua roupa depois. Aqui na pontinha eu vou clicar e pintar bem suave. Só uma pontinha. Mas é isso aqui que vocês têm que fazer, ó. Só isso daqui. Vem no blur, dá uma passadinha de leve aqui, ó. Bem de levinho no, na pontinha. Diminui o branco se você precisar diminuir. Venho aqui na lista, nesse triângulo, no 2,79, também é no triângulo, só que fica aqui em cima, e vou pegar o high pack. E vou fazer a mesma coisa, vou tirar esse verde desse ladinho aqui, que é onde está amassando lá dentro do jogo, tá? Bem aqui, ó, não vou pintar tudo, é só na pontinha, venho no blur, dou uma reduzida aqui para não sair espalhando o blur demais, Tá? bem pequenininho só para ficar sua aqui tá e pronto saio do 8 vou vou para o modo objeto se você tá usando bem usando o bento como eu estou usando você ativa sua armadura não, ad, não adianta querer não adianta querer exportar com a armadura ativa aqui desativada que ele não vai tá vai dar eu então você seleciona a roupa, se você tá usando o Avastar, você vai vir aqui, ó, vou tentar mostrar, tá, no Avastar, você vai vir no weight e vai dar isso daqui, ó, Rebind, no 283 para frente e no 279, é a mesma coisa no Skinning, só que é na setinha vermelha que vai estar tá do, na frente do SkinBind, tá? Você tem que fazer isso daqui, porque você mexeu no peso, toda vez que você mexer no peso você tem que dar um rebind no Avastar, no Avastar, então você vem no Avastar, você vem em Avastar, Skinning e clica em rebind se você está usando a versão 2.80, 2.83, 2.90 e se você estiver usando na versão 2.79 do Blender, você vem aqui nesse lateral, também em Skinning e clica na setinha vermelha que vai estar tá idêntica a essa aqui, só então, não vai estar tá escrito rebind, mas vai estar tá uma seta vermelha, ok? Se você tá usando o Bento body, você vai clicar no Bento e você só vai exportar, não tem essa frescura toda de rebinde. Vai exportar, mas tem que exportar com armadura ativa, tá? No Bento body. Vou vir aqui em Dye. Eu vou colocar aqui, ó, Alice, correção, correct. Porque não, não vai acento, né? Ah, eu não precisa ficar selecionando uma coisa aqui, porque já tá tudo selecionado aqui. Então, export. Agora eu vou levar lá dentro do jogo para a gente ver a correção do lacinho. Bom, a gente tá aqui no jogo. Podem ver que eu ainda estou vestida com o meu errado, ó, com o meu erro, tá? Vou trazer agora o novo aqui. Corrigir. O correção é isso aqui, ó. Alice Correct. Abrir. Ele abriu aqui. Tem algumas é, coisinhas para corrigir, que nem aqui debaixo do braço, na cintura, que eu vi. Mas é, esse não é o foco do vídeo. Então eu vou reduzir os primos aqui e vou... Primeiro eu vou renomear isso aqui pra gente saber que é Alice correto. De saber que é o que eu coloquei, eu vou reduzir os meus LAN de impacto e vou parar para ver como é que ficou. Vou colocar Lowest, vou calcular quanto tem que pagar. Bom, aqui está 16 e 5 LAN de impactos. Vou fazer o upload. Ele tá bem pesadinho, porque tem bastante ondinha, com bastante volume também. Pronto, já foi. Vou tirar esse São João Alice 001 e vou colocar esse Correct. E prontinho, já tá arrumado. Pode ver que ele realmente já tá arrumado desde quando eu coloco a roupa, tá? Prontinho, ó, com a textura. Vou colocar ela para caminhar aqui para vocês ver que realmente ela tá arrumada. Ó. Agora ela pode mexer, não sei se dá para ver. Ela vai poder mexer, que não está mais bulgando aquele lacinho que antes estava. Vou colocar aqui bem no slow. Vocês vê, tá vendo? Então toda vez que você tiver um laço, uma argola, uma gravata, que vocês estão tendo problemas de deformação. É assim que vocês têm que fazer, retirar o peso de um lado, principalmente aqui no meio do seio, que acontece muito isso. Espero que essa dica tenha sido válida, não esqueça de dar uma curtida aí no vídeo e publicar na sua rede social para mostrar para mais pessoas essa dica. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!